Boas-vindas a mais uma aula do método Monkemeyer para flauta doce soprano. Seguimos com o exercício 84. Nesse exercício, a gente vai seguir a ideia do exercício 83, que é fazer os primeiros tempos seguindo os graus da escala. Assim, ó. fazendo as oitavas a gente vai colocar a nota intermediária essa daqui né dos intermediários assim que eu falo é o terceiro tempo tá E agora a gente vai fazer a escala bem tranquilamente, primeiro ligado para treinar o som cheio. Pode colocar o T no primeiro tempo de cada compasso. É que toda vez que muda o compasso é bom sempre dar uma paradinha para preparar o dedo para fazer a oitava abaixo né para não ficar uma coisa muito corrida então vocês podem fazer isso com tempo né respirando com calma né vou fazer da segunda linha preste atenção nisso Porque essas mudanças, né, tanto para mudar para oitava acima ou mudar para oitava abaixo, que exigem essa posição aqui, é, é bom a gente dar uma preparada mesmo, senão a, a escala fica muito afobada. Né? E os primeiros tempos eles precisam ficar cheios, né? nada de fazer um primeiro tempo curtinho. treina a articulação com T tu, tu, tu, tu, tu, tu, e depois tu, ru, e depois tu, ru, tu, ru, tu, também treinar a agilidade da articulação, né? Agora eu vou fazer na escala descendente, com outra articulação. Depois, de dois em dois. é muito importante prestar atenção nos primeiros tempos né escala é super importante de fazer né essa daí é um pouquinho complicadinha porque tem o dó sustenido né e depois vocês podem aplicar esse modelinho com outras escalas né começando fazendo de em dó por exemplo é bom porque a gente erra bastante, tá? Mas eu espero uh, que vocês... É uma aula muito curtinha, né? Mas escala é uma coisa que geralmente as pessoas não querem muito estudar, mas vale muito a pena a sua expressão e técnica os seus dedos agradecem. Tá, e na próxima aula a gente vai prosseguir com o exercício 85. Quero agradecer aos novos inscritos, aqueles que eles me acompanham também. É, se alguém quiser me mandar algum vídeo ou áudio para eu dar um feedback, comentem nos exercícios o que, que vocês estão tendo dificuldade e até a próxima semana.